Então, se quer vencer a impotência hoje, fica comigo até o final desse vídeo, se não seu Bilal vai continuar caindo. Limão disfunção erétil. Para alongar o prazer e durar mais tempo na cama, use essa fruta. O limão é um grande aliado para a saúde, é uma fruta ácida. Acompanha muito bem bebidas e refeições, além de ser carregado com múltiplos benefícios nutricionais. Limão Benefícios O limão é a fruta medicinal por excelência, e cura pelo menos 176 doenças. É um grande consumidor de micróbios e o melhor protetor contra doenças contagiosas. Cura reumatismo, gota, sífilis, bem como doenças estomacais, gases intestinais, indigestão, azia, obesidade, doenças cardíacas, rins, cabeça, fígado e dor na bexiga bem como as pedras ruins, cálculos biliares, hemorragias, resfriados, gripes, envenenamento do sangue, escarlatina, sarampo, insônia, falta de apetite, caspa, calvície, malária, etc. Limão com salsa trata prostatite. Um limão inteiro deve ser liquefeito, com casca, juntamente com um raminho de salsa fresca, e todos os dias, com o estômago vazio, a pessoa bebe meio copo e se sente melhor. O limão cura as dilatações do estômago, para isto, com a condição indispensável de tomar seu suco salgado. O efeito adstringente do limão faz com que as paredes fiquem mais fortes e, portanto, mais fortes para serem digeridas, obtendo assim vitalidade. Os ataques de pedras no fígado e a próstata são curados com o limão. O agente mais eficaz para cuidar da garganta é o limão, porque desinfeta e tonifica as membranas mucosas. O limão é um ótimo agente microbicida em todas aquelas doenças de caráter contagiante. Meu maninho, pegue papel e caneta. Porque hoje você vai trançar e com força. Te garanto. Além de te ensinar esse remédio caseiro, no final desse vídeo vou te dar uma dica matadora para você deixar o meninão super duro.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 É também um desintoxicante do corpo que ajudará a eliminar toxinas que se acumulam na área genital. Inclua o limão diariamente na sua dieta alimentação. Ele deve se tornar um alimento de rotina se você quiser durar mais tempo na cama. É muito rico em vitamina C. 100 ml de suco de limão caseiro fornecem 62% do que uma pessoa precisa diariamente. Esta vitamina é essencial para o bom estado dos vasos sanguíneos e muito benéfica para a saúde dos ossos, dentes e pele. Pode melhorar o desempenho sexual através da comida, induzir o desejo, bem como aumenta o prazer. Estes podem ser derivados de plantas, minerais ou animais. Limão disfunção erétil A disfunção erétil e problemas sexuais masculinos estão entre as áreas mais exploradas da medicina e para eles também existem diferentes recursos naturais baseados em plantas, frutas ou vegetais. Alguns desses alimentos podem ter efeitos diferentes no sistema reprodutor masculino, como o limão disfunção erétil que pode recompor a perda da libido e melhorar os problemas de ereção. As pessoas que sofrem com problemas de ereção recorrem a esse fruto, porque ele não possui os efeitos colaterais indesejados que são experimentados com a maioria dos medicamentos sintéticos. Para a fraqueza sexual, não há nada melhor do que beber meio copo de suco de limão com o estômago vazio, duas horas antes de tomar qualquer alimento. Repita este tratamento mínimo por três dias consecutivos. Receita de suco de limão Encha um copo de água à temperatura como se preparar um chá e aperte meio limão. Este suco deve ser tomado todas as manhãs.